Falar isso se você vem em busca de informação sobre o Trinoxidil, você encontrou o vídeo certo. esse vídeo vai servir para você não somente como um vídeo informativo, mas também como um vídeo de alerta, tá? E antes de passar para você aqui o que, que você deve ficar alerta, eu vou te contar um pouco sobre a minha experiência usando o Trinoxidil e para isso tranquilizar um pouco você também, tá legal? Mas também te colocar alerta se você vier comprar o produto em qualquer lugar, tá bom? Então é interessante que você fique até o final desse vídeo para você obter todas as informações tá é, referentes ao tenoxidil. beleza bom eu já uso o produto tem um pouco mais de três meses eu comprei cinco frascos para poder fazer o um tratamento tá ele não é um produto milagroso que você vai passar hoje e vai estar tá barbudo amanhã quem falar isso para você é um mentiroso isso não é verdade tá se você comprar um frasco e passar talvez talvez você sinta alguma diferença mas não vai não vai ter tanto resultado que você espera tá legal e eu comprei cinco frascos no começo justamente para poder fazer esse tratamento porque eu, eu era muito incomodado ainda sou um pouco incomodado com a minha sobrancelha que é bem falhada né você pode perceber um pouquinho é, como a minha barba também que tem alguns pontos que é bem falhado aqui principalmente tinha um buracão aqui ó quando crescia crescia só embaixo assim né e aqui ficava aquele um troço falhado eu tinha que ficar acertando com a gilete você que é homem sabe que é muito ruim ficar é, acertando com a gilete alguns pontos que está falhado né isso me incomodava bastante, né? Acabou que eu tomei a atitude, comprei esse produto aí e eu estou satisfeito com o resultado, né? Você percebeu aí, tá ficando um pouco já escurinho aqui a sobrancelha, ela tá engrossando bastante já. Aqui ela, ela é bem ralinha do lado de cá, quase não tem. Como que eu uso o trinoxidil, né? Todo dia pela manhã eu lavo o rosto com sabão, tá? Seja sabonete neutro, o que você tiver em casa e é para poder tirar as células mortas do rosto para poder o produto fazer efeito melhor, porque ele é um creme, ele é um creme meio líquido, né? ele não chega a ser cremoso, mas ele é um líquido bem grossinho, e aí eu passo ali de 5 a 10 gotinhas na mão, esfrego na mão, passo na zona onde eu quero que ele faça efeito, que é o rosto, né? a barba, e pingo uma gotinha em cada dedo e passo na sobrancelha, que é o local onde eu quero que cresça. né? Que engrosse o pelo, né? E esse que é um dos benefícios, que é a proposta do Tenoxidil. Né? Eu estou com o site aberto aqui. E por falar em site aberto, eu descobri uma coisa que me deixou muito preocupado, né? Porque o meu, os meus frascos já estão acabando, eu quero comprar outros. E eu soube que a grande falsificação desse produto, né, porque esse produto, o Trinoxidil, ele tá sendo muito procurado nas redes sociais, na, no Google, entre outros sites, e por causa disso está dando margem de pessoas começar a falsificar esse produto, então você fica alerta se você for comprar esse produto aí em algum tipo de site que não seja o site oficial, para você não perder somente o seu dinheiro aí e prejudicar a sua saúde, lembrando que o produto ele vai diretamente em contato com a sua pele, com o teu rosto. Então, para você comprar um produto falsificado e fazer mal o teu rosto, meu amigo, você tem que ser muito corajoso. Então por isso que eu te recomendo esse site que eu estou aqui, o link eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo para você não comprar outro site, comprar nesse site que eu estou te mostrando aqui, porque esse site é o original, tá legal? Por mais que você venha encontrar o Trinoxidil em sites é, oficiais, por exemplo, Mercado Livre, OLX, Banggood, Aliexpress, qualquer outro tipo de site, não quer dizer que o produto ele é original, tá bom? Muita gente pode falsificar. Produto, né? E colocar lá para poder vender você comprar ali enganado, fazer mal à saúde, obter manchas no seu rosto que eu acho que não é o que você quer. O bom que o trono ele é um produto que serve tanto para mulher quanto também para o homem, né? Para o homem, aí serve para o cabelo, para o bigode, para barba, né? Para a sobrancelha, e para as mulheres, aí serve para sobrancelha, para o cabelo, para os cílios, né? Quiser aumentar os cílios. Esse aqui é o site, o site oficial. Pode ver que é o site oficial mesmo, é original mesmo por causa, por causa desse cadeadinho que tem aqui em cima aqui, ó, que dá a garantia dele ser um site seguro do, do fabricante, tá bom? Então, o que me chamou a atenção no triloxidil foi alguns pontos aqui, principalmente esses daqui, ó, né? É, cadê? Aqui embaixo, ó. Auxilia na formação de novos fios. Eu preciso muito disso aqui, ó. Tanto para a sobrancelha quanto para a barba, que é bem... que falta bastante, né? E esse aqui previne queda capilar. Isso aqui eu não tenho não, mas futuramente quem sabe, né? Então, de repente, você tem isso aqui, então isso aqui serve para você. auxilia no crescimento do cabelo. Isso aqui... o meu tá tranquilo, tá de boa. É bem grande já. Mas aqui, ó, preenche falhas capilares. E para isso aqui já serviria pra mim. Talvez pra você também. Porque eu tenho maior falha aqui, tá vendo? Tem muita falha aqui, ó. Uma entrada muito feia aqui, ó. Então isso aqui pode ser que no futuro venha... <risos> ficar até careca, né? Então eu vou começar a usar no cabelo depois. Mas enfim... É, aumenta o volume capilar. De repente você tem o um cabelo muito fininho e tal. E, e quer usar ele no cabelo pra poder ficar mais grosso. Então pode colocar aí. Tá bom? É, bom... Tá aqui o produto, esse aqui é o site oficial dele. Ah, uma coisa bem interessante de falar aqui a respeito dele é o registro da Anvisa, né? Ele é 100% seguro, eficaz aí e garantido pela Anvisa, tá? A Anvisa registrou o produto. Então, cara, se a Anvisa registrou o produto, não tem com o que você se preocupar, tá bom? E de repente, além disso aqui, você está preocupado em comprar o produto ainda, você ainda tem mais 7 dias de garantia aí, ó, caso você venha comprar o produto e não venha gostar, você venha devolver o produto, né? Você vem a solicitar o dinheiro de volta, eles devolvem 100% do seu dinheiro, né? Não ficam com nada, você recebe 100% do seu dinheiro de volta. Mas, cara, vai por mim, pode confiar que pedir dinheiro de volta você não vai não. É porque o produto é muito bom e dá resultado mesmo. Se eu não desse resultado, eu não tava aqui falando para você aqui a minha experiência com o produto e te indicando comprar ele, tá bom? E tomar cuidado também com o produto falsificado, beleza? Coisas boas que tem sobre o produto é o frete grátis para todo o Brasil, né? Isso aqui é bem interessante, né? Prazo de entregas, 12 dias úteis, para mim chegou em 5 dias, né? Eu moro aqui na região é, sul-fluminense, aqui no, no Rio de Janeiro, então para mim chegou bem rapidinho. Então é isso, espero que você tenha entendido aí o alerta que eu te dei aqui, tá bom? E também os cuidados que você tem que ter na hora de você obter o produto, tá legal? Esse site que eu te mostrei aqui, vou deixar aqui na descrição desse vídeo, você pode clicar ali caso você queira comprar o Tenoxidil, tá bom? Então fico por aqui e é isso aí, o link tá aqui na descrição do vídeo. Valeu!